But there's no time for reasons. E aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, primeiramente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, é, como vocês viram aí já no título e na capa, é, essa conta aqui tá à venda. A minha trope tá à venda, beleza? Eu vim aqui só fazer um vídeo rápido para mostrar para vocês o que tem na conta, beleza? Então vamos lá na parte das pesquisas aqui. É, na parte de contra-ataque ainda tá aqui é, se encaminhando para ir aí pro 8. É, a a parte da cavalaria contra a INF, né? Para dar aquela ajuda ali das cave nas INF. E não tem muito o que mostrar. É, na parte de pesquisa Até porque eu era trap né Então não podia ficar subindo o poder Absurdamente, apesar que já tô com poder Meio alto, mas a galera Nem liga mais pra isso Tem o pacto 4 aí liberado pra vocês Galera, tem o pacto 4 Batalha de familiares Eu dei, eu dei uma roupadinha em algumas coisas E aí já começou a a pedir tomos né então como, como é que tu vai fazer velho é complicado você tá ligado né jogador free fazendo pesquisas com tomos não dá e aqui vocês sabem que eu já parti para a liderança do exército mas por quê porque aqui dá ataque do exército galera então é bastante importante ter isso para quem for defender ali aí beleza então a gente tá aí com 12M de tropas fechadas aqui, né? Tem mais tropas, calma aí Calma aí que tem mais tropas E aonde tem essas tropas, Boruto? Tá aqui, galera Tá aqui na deusa cês, Quem lembra do último rally que eu defendi? Veio T4 pra cá e T2 Tem 764K de arco, né? E 432 aí de... De gladiador Então, galera Tem... Tem aquelas tropas ali que vocês viram é, acessa estar pensando tem alguns aceleradores Boruto. tem um pouquinho não tem muito mas é melhor do que nada né galera tem um pouquinho de acelerador ó tá vendo tem um pouquinho não tá zerado de acelerador sobre o sexo galera vocês sabem que eu era trap né então <risos> o meu foco sempre foi o mix né então tá aqui esse é o mix aí que eu costumo defender beleza esse é o mix vocês podem dar uma variada se vocês não gostar desse status aqui é, tem peças para colocar vou mostrar para vocês aqui ó no armário tem peças para colocar caso você queira tem esse aqui já indo para o azul ó o 7 da tempestade tem dá para upar aqui a mão ruim aqui mas nem compensa essa, upar essa clava né é melhor upar aqui o tambor para lendário, né? Desculpa, upar o tambor para lendário, uma coisa que eu já vou fazer... Não, não vou fazer, né? A conta, eu já estou considerando que a conta nem é minha. Eu espero que alguém veja esse vídeo e se comova a comprar essa conta. Tá aqui o anel enferrujado também no roxo. olha só. Então dá para fazer algumas modificações aí caso você não gosta. Não goste desse status aqui, beleza? E aí, qual é esse status aí que você tá falando, Boruto? É esse daqui. Troquei talento, vocês viram, né? Troquei os talentos, vamos ver. 366 de infantaria, 390 de arco e 322 de cavalaria. Então, galera, tá bem assim, é o bônus dá para equilibrar bem, galera, dá para equilibrar muito ali, subir a cavalaria, mas tu vai perder bastante no arco, beleza? Então, tu tem que fazer as trocas com sabedoria. Para mim assim tá bom, beleza? Para mim assim tá bom. O, o que eu trocaria seria aqui pela seria esse, né? Mas Tá azul ainda e, e na estética o set fica mais feio do que já é, né? Então, só por isso tá aqui a, a, a luvinha, a luvinha, beleza? Tá essa luvinha aí. Então, é isso, galera. É... A conta tá à venda. O meu PC, galera, queimou a placa-mãe, beleza? O meu PC queimou a placa-mãe. Eu preciso aí é... vender essa conta, beleza? Tô pedindo R$ 800 reais. 800 no mínimo 750 chegou com 750 fala toma é sua é sua beleza é devem está se perguntando sobre os acessos sobre os acessos ela só tá somente com um acesso galera é pegar a conta e ser feliz velho só tá com um acesso aí gmail então você é, pode renomear o Gmail, você pode fazer o que quiser, trocar o acesso Você pode fazer o que você quiser, a conta vai ser sua Sem é, é, outra pessoa estar tá logando Velho, a conta vai ser sua, beleza? Então eu espero que vocês aí Esteja esse, vendo esse vídeo, não compre porque a conta é top. Compra para me ajudar, velho. Eu tô realmente precisando dessa grana. Então, na parte de recurso, galera, vocês sabem que eu sempre fui um cara que não teve bastante, não tinha bastante recurso, né? Então, não vai ter bastante recurso. Então, é um bi de comida, 300 de pedra, é madeira 485, minério 2 bi e ouro. É 732m. Bem, é melhor do que pegar uma conta zerada de, de recurso, né? Tem alguns recursos ali, não tem muito, mas também tá ali, mano. Tá no médio, eu acho que no, na parte de recurso tá no médio. Beleza? Então, galera, tem t aqui na, na deusa. Tem, tem, tá com essa formação aqui. Você está vendo, né? Então. Dá pra brincar bem ainda. Na parte dos familiares, nem adianta, galera. Porque não era sempre o meu foco, né? Então, tá desse estilo aqui, ó. O trapaceiro tá full. E aqui, o, o Grueling, que eu recomendo pra vocês. Tá upando aí, que seja o próximo a você upar, beleza? Aqui já no pacto 4, galera. Eu desbloqueei recentemente, então, é... Só tem alguns despertados, mas nem estão upados, beleza? Só tem alguns despertados mesmo, pra falar que despertou, tá ligado? Tipo aqui... E é isso, galera. Só pra falar que despertou mesmo, entendeu? Porque eu peguei recentemente. Meu foco sempre foi defender ali e não tá subindo bastante o poder, beleza? Então, galera, meio que é isso. Na parte dos escudos, a gente tem bastante escudo aí pra você ficar protegido... Protegido, né? <risos> não pode vacilar, por favor. Se alguém comprar essa conta, não vai deixar ela ser zerada. Pelo amor de Deus, velho. Tenho até dó. Falando assim, galera, então, velho, anuncia aí: fala, porra, Boruto tá vendendo na trap dele lá por 750 reais, velho. Ajuda ele. E é isso, galera. Eu não, abaixo, eu, não, eu não abaixo menos que 750. É porque é o dinheiro contadinho que eu preciso pra arrumar minha placa mãe aí. Arrumar minha placa mãe não, desculpa. Pra mim comprar uma placa mãe nova, beleza? É esse dinheiro que eu preciso, 750 reais. Então eu preciso muito da ajuda de vocês aí. E. É isso galera, eu não vou me afastar do Lorde Mobile, eu vou estar tá brincando aí em contas de inscritos, vou estar tá brincando aí com as continhas aí que eu consegui acesso do nosso chefe aí, o Zabuza Então não se desesperem galera, eu não vou largar o Lorde Mobile, obviamente que eu vou dar uma parada aqui né, porque eu vou ter que me ajeitar né, é... a logar em contas que eu pegar para fazer conteúdo pra vocês Então não é tão simples Apesar que eu, muita galera tem confiança em mim Eu agradeço isso de coração Então velho, a continha tá à venda, beleza? É, vamos ver aqui na parte de energia como que tá Eu sou um jogador free, tá galera? Então não espere bastante coisas aqui abundantes Porque jogador free não tem é, muita coisa, né? Então, tá a parte de energia, tá desse estilo aqui. Também não tá zerada de energia, né? Então, galera, é isso. A parte aqui dos familiar, ó, o level, o grifo aqui, ó. Pra quem quer entrar naquela treta marota e voltar no o estilo flash, é só ativar o grifo aí. E é baratinho, mano, ali pra fazer a habilidade dele. Então, é melhor do que tu gastar muitas botas, beleza? É... Vamos, vamos aqui também Mostrar aqui pra vocês Os sets individuais, né? Talvez você... Pô, e, o sete, e os outros sets? Beleza, o set de caça todo mundo conhece Que eu sempre mostro porque é muito bonito Meu set de caça, é foda! Então, vamos lá pro set de familiar Vamos fugir desse set de caça O set de familiar e tá pano né? Devagarinho, algum dia chega lá O set de construção também velho tá pano é o set aí de foarco Eu acho que é o que dá mais bônus Aqui galera, eu acho E Não, desculpa, deve ser o de cavalaria agora Já que o pôr mais lá Mas você tá vendo que as não tem joias dedicadas Porque tão, as joias está no set mix Galera, então não Você tá ligado, né as, Isso aqui é uma trap, mano Não é pra atacar solo, não O set só tá formado aí, vai que você acha né? Alguma tropa aí E consiga solar com esse status aqui Então tá aí galera é, aqui da cavalaria tu pode trocar aqui pelo pelo por esse daqui, né? É só upar aqui então e faz a troca. Aqui também na parte do tambor, é só vir aqui e upar também, beleza? Só vem aqui e up e já vai dar um status bem melhorzinho do que tá agora. Então é isso, galera. É, espero que Alguém compre realmente minha conta e me ajude, velho. De coração. Compartilhe esse vídeo e fala, Pô, Boruto está precisando de uma força lá. Ajuda ele. E é isso, galera. Confiança sempre. Tamo junto, clã. Fui.